Galera, beleza. E aí galera, beleza de nada, tá com vocês eu Acho que eu cheguei muito próximo no microfone, vai dar uma estourada Estamos aqui, tá atuado assim nisso, fala aí Mas enfim galera, hoje a gente vai assistir um vídeo aqui Que é o que acontece quando o Franklin visita o Trevor depois da... Da... Do da... faleci... Não, do... Eu vou colocar o fim porque tem palavras que começa a, né, cortar o vídeo até o alcance. O fim do, do Michael, né, que foi aquela missão na final lá que você dá por dar o fim. Vamos assistir, parece que tá bem legal, não é tão grande. Dá pra vocês assistirem, vou deixar na descrição. Vídeo de original, tá bem legal aí, né? Aquele finalzinho. Todo mundo conhece. Trevor. Franklin. ao cabo no, no, no Michael. Aí ele tá indo lá visitar o Trevor. Depois do que aconteceu. Até porque ele, ele liga, né? cada ele liga. Acaba Sim. na casa do trevão. Ah, foto do ali. ah, o jornal ali. Ó, e cara, o Franco ele tá do lado. Ó, já entregou, já. Entregou. Você viu o jornal ali? Mostrando a tragédia? <risos> Com esse cara. Ida. Olha os fuzil ali, velho. Hum. Olha isso, velho. Que louco, né, mano? O cara manja muito. Na moral. Olha lá. Oh! Tua cobra. Chama ele de Cobra. Olha lá, tá o. Olha o Franklin. Olha essa foto, mano. Que top, velho. Essa foto não é esse vídeo, mano. Muito bom esse cara, velho. Bom. Agora você Caraca, a tia não, dele. Caraca, <risos> moleque, olha isso. You'll be dead soon. Caraca, o que ele vai fazer, mano? Mano, ô? Oh? Não, tem vídeo pra caramba ainda. Eu acho que eu, eu tô olhando pro monitor de lá e vou ficar virado pra cá como se, como se eu não estivesse olhando pro vídeo, mano. Cara, o Franklin tá todo quebrado, mano, olha lá. Imagina se tomar tomasse pancada... Ih, conseguiu sair, conseguiu sair. Ó, oh, tia Denise, mano. Foi pro, pro pau. Será que ele vai dar o troco no Trevor? achou uma faca E aí, vai sair por onde? Olha só Você viu que em todos os jogos assim De... O cara é preso tem sempre uma aberturinha, né? Pra ele passar, né? lógico não, passa aí Acho mais legal chamar uma guardinha, guardinha. chega aqui, eu tô passando mal Ai, pega ele Pegar a chave Caraca, mano Como é que o cara botou esse buraco aí? Olha lá Olha aí, mano. O cara mandar bem demais, mano. O cara que produziu isso aqui. Olha o Ron tá ali. Vai meter a faca no Ron. Olha isso, mano. Olha essa cena, cara. Como assim, velho? o cara tirou isso, mano? Olha ainda que rodou a faca, mano. Mano, da onde o cara tirou esses movimentos, mano? Não tem no jogo. Incrível o que esse cara faz, velho. Incrível. Tô com esse vídeo que tem 6 milhões de visualizações. Olha ah lá, o carro tá todo. Snake! <risos> Cobra! Será que ele vai dar fim do Trevor? Tá trancado? Não. Caralho, o Trevor vai estar tá apontando. Ê. Nossa, o Franklin... Ih, ele tá dormindo. Que isso? Olha, ele tirou a foto e botou na rede social, mano. Como assim, velho? Muito bom. O cara postou isso na rede social, velho. Não dá, mano. Olha lá. Nossa, tá com porta no quarto. O Trevor não tá dormindo. Caralho, quanto cigarro ali. Olha o Trevor dormindo com a roupa da Patrícia. Okay, hey. Ok, T. Uh, ah. <laughs> T. You. You <laughs> <laughs> não ficou show T. era mano. Caraca, o Frank, ele deu a volta por cima, amigos. hein? Eu achei que o Trevor ia... Olha lá, ainda ganhou um troféuzinho, mano. <risos> Como assim, velho? O cara ainda botou um bagulho de troféu ali, mano. Muito bom, viu? tô ali, mano. Cara, o vídeo desse cara é sensacional, mano. Esse cara, mano. ter essa qualidade. Mas é isso que vocês acharam desse... Acho... Segue lá no Instagram, tá na descrição. Então é nóis. Valeu. Fui.